Recentemente após a gente malucos do degenerado streamer Trainwreck, ele mostrou para gente todas essas cápsulas de Cato 2014 que ele tinha comprado recentemente aí e guardado, um investimento de 6 milhões de reais em cápsulas que chamou a atenção de todo mundo, inclusive eu fiz um vídeo mais detalhado aqui no canal, e acontece que agora essas cápsulas valorizaram ainda mais, explodindo de preço e chegando numa alta histórica, são apenas duas cápsulas desse campeonato aí, Catovice 2014. E elas geralmente estão à vendas no Buff, 163, e mais em nenhum outro lugar. Que aqui, que é o marketplace dos chineses. E da galera do mundo inteiro hoje em dia também. E recentemente, essa cápsula vendeu por 17.800 dólares. Detalhe: um mês antes, essa cápsula estava vendendo perto aí, de 14 mil dólares. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos. Ah, oh. Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Olha só pra isso. <risos>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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Essa cápsula, a Legends, ela dropa o Titan holográfico, que é o adesivo mais caro do CS, custando cerca de 60 mil dólares hoje. Mas é quase que um tiro no pé abrir essa cápsula, porque você paga 17 mil dólares. E só tem três adesivos nessa cápsula que podem te dar lucro. São eles aí o Dignitas, o L. DLC e o Titan. Todos os outros 13 adesivos dessa cápsula vão te dar prejuízo. Isso é doideira, né? Mas muitos não compram pra abrir e sim pra deixar guardados, para rodar por muito tempo e depois vender pra um maluco que queira ou abrir ou também guardar por mais um pouco de tempo e que esteja disposto a pagar uma fortuna por uma cápsula que não tem utilidade nenhuma. A não ser ser aberta e dar um dos 16 stickers que tá dentro dela. A única forma de explicar esse preço que nós estamos vendo de 100 mil reais quase cada cápsula, é porque existe pouquíssimas dessas cápsulas que sobraram. Estima-se que da Legends tem cerca de 150 cápsulas, enquanto da Challengers, que é onde vem o Abai Power, existe apenas 114. E com mais de 60 cápsulas estando no inventário de apenas uma pessoa, os outros colecionadores do mundo começaram a surtar e uma real corrida por essas cápsulas está acontecendo nesse momento. Quase que uma guerra, né? Pra ver quem consegue controlar o maior número de cápsulas de 2014. E é possível que Muitas dessas cápsulas nunca nem sejam abertas ou por muito tempo fiquem apenas fechadinhas ali em inventários e seus preços vão subindo apenas por especulação e porque são baseados no preço dos adesivos mais caros que elas podem dropar, no caso é respectivamente Titan para cápsula Legends e Webby Power para cápsula Challengers. Sabendo que essa cápsula aqui um dia as pessoas pagaram muito, mas muito barato nela, menos de 10 reais, cara, a gente tem que pensar para o futuro e tentar descobrir qual vai ser a próxima cápsula que vai valorizar desse tanto. E para isso dar certo, a gente teria que acertar qual que seria os próximos Titan, Ever Power holográfico do CSGO. Claro que não vai ser necessariamente um time como o Titan ou o time Ever Power, mas se a gente vier a ter um novo sticker a longo prazo para vir custar muito, pode ter certeza que a cápsula desse sticker é um ótimo investimento também.